Nelson, é câmbio manual, lembra disso, cara? Fazer, pegar um já, carro e dirigir três que... horas, você câmbio manual melhoria, ali, cara. Né? Então, se você tá sempre bem, tem alguma coisa estranha, você tem que passar por momentos que você vai ser desafiado, que você vai falar, caralho, não sei como é que eu vou resolver isso aqui. Quando o ganhou aquela corrida só com a sexta marcha lá? é era boa! Do manual, Nossa! Ou era câmbio automático. Acho que era câmbio manual, não era? O Ayrton é Senna não teve também um caso desse que quebrou o câmbio dele? Ele ficou só na. Acho é, assim, que duas na marchas? Na sexta, ficou, só é, na na ficou só na sexta. Foi, Ayrton Senna, foi sexta, ele Foi! Ele é. a corrida com a sexta marcha. Sexta é. marcha. Ah, imagina é o quanto né? ele teve que se desafiar pra isso, cara, né? Ou o quanto ele já teve que aprender por causa disso, né?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 Cara, olha Boa. a maturidade é para tipo, chegar nesse nível, hein? Tipo no banco aí que vocês ficam contratando hacker para tentar invadir o banco para achar tem né? bastante, em canais aqui do ah. banco, né? Que a gente fala que é onde cuida ali de contas correntes e tal, que é o core de qualquer banco. Tem equipes específicas que olham muito isso, de ficar vendo... Tentando sabotar, isso aí mas é, o é, dia olha, inteiro tentando entrar no... É, no, né, mas é legal capacidade, um é né? Assim. Você sabotar o seu próprio sistema Pra você aprender com isso antes de que alguém Faça alguma coisa ah. né? Ou que é, aconteça é, aprenda com as suas falhas, aí. né? Você tem que aprender a olhar pra você, cara É o melhor jeito de melhorar, não tem jeito é Isso aí né?